Nós, do Aprendiz, agradecemos a confiança em nossa instituição ao longo de 2021. Nesse final de ano, o Aprendiz deseja boas festas e um 2022 repleto de alegrias e prosperidade. Juntos, construiremos o futuro. Seja próspero e saiba que estaremos pertinho para qualquer necessidade. Que 2022 seja um ano de transformação e juntos construiremos o futuro.